Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu e Madalena estamos sumidos um tempo aí, mas A medida do possível nós vamos colocando Uns vídeos no canal para a gente poder se alegrar Eu estou agora com um casal de amigos que daqui a pouco vocês vão conhecer também Entramos nessa estrada de terra aqui, ó E vamos na beira do rio Tomara que a gente consiga pelo menos pegar uma piadinha lá, né? Vamos mais para passar um momento junto para espairar a mente Ter o privilégio de estar em contato com a natureza Como vocês já sabem que a gente gosta Tá certo? Então eu vou gravando para vocês aos pouquinhos Até a gente chegar lá Porque geralmente a estrada de terra é a mesma coisa, né? Tá bom? Olha só, gente, que gostoso aqui, ó A árvore dos dois lados, ó Chega a escurecer, tá vendo aí, ó? jeito que a gente gosta fechou aqui em cima ficou bonito hein isso aqui o que, que era antigamente fazenda Hã? era fazenda aí pra frente o era fazenda que tinha aí na frente não, mas a, a, algum tempo atrás tinha fazenda lá na frente alguma fazenda famosa alguma coisa assim não ah, tem uma lá ah, talvez seja por isso que esse batidão aqui tá desse jeito bonitão é. assim, né? Mas aqui também será na pista. Ah, Tem que parar, né? Verdade, é. Olha só, pessoal, o rapaz aqui disse para mim que seria como que uma estradinha vicinal. Vai sair lá em outra cidade chamada Araras. Sabe por que, que o... eles colocaram a pontinha ali pro caminhão passar? Os caminhão de cana a cortar pedágio ah, entendi é esperto, aí, aí eles interromperam a estradinha ah, agora eu entendi porque você ficou preocupado agora só carro entendi, fizeram isso também lá naquele pedágio ali perto de Americana é. lá também depois da Americana, o primeiro pedágio eles cortavam por dentro daquele daquela juascaria que tinha ali, eles cortavam com carreta lá Aí o pessoal das chácara começou a reclamar da poeira e também estava estragando a estrada. Né? Aí eles fizeram isso também. Estamos andando aqui. Dá a entender que choveu um pouco por aqui, viu? Dá a entender que choveu um pouco porque está bem molhado o chão. E tem tanto essa entrada aqui para é a direita, para a esquerda. E aqui eu não conhecia. Estou conhecendo agora. Há um cachorro perdido aqui. Eu vou levar embora para casa. E a estrada aqui é boa, hein? ali pra frente? Não é pra caramba Não é pra aquela torre lá Já é o... Vai pra frente, já é o asfalto Olha aquela árvore, lá pra frente Bom gente, nós chegamos no local eu não tô com a câmera de ombro Então não dá para dar zoom Mas ali tem um companheiro pegando uma minhoca Ali embaixo daquele pé de árvore Vamos um tchauzinho lá Olha lá. Não sei se dá para poder ver Aqui de onde eu estou não consigo ver Tempo tá de chuva, tá vendo? Mas provavelmente vai ser bom para pescar Porque o tempo assim Tanto de chuva, mas Tanto quente Vai ser bom Essa represa aqui é uma represa Aparentemente boa de peixe Vamos ver se é mesmo Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui tem uma garça lá na frente. Tem um tucano voando lá na frente também. Olha que lugar mais agradável. Ó. Vamos ver o que, que vai dar. Esperamos pegar aí pelo menos uns peixes para a gente comer aqui. E nos divertir. Passar umas horas aqui vai ser bom. E aí eu vim com a Madalena. E nós trouxemos uma mesa. Que nós ganhamos de presente. E trouxemos também umas cadeirinhas. Que também foi presenteado para gente. Paramos aqui nesse lugar. Debaixo. Não debaixo debaixo De baixo. Mas bem próximo de uma. De um pé de jambolão. Que é esse daqui. E também tem um pé de Santa Bárbara. ali Carregado de. De semente já. Fruto né. De fruto. E estamos aqui. Vamos começar aqui a nossa. Festa. E aí pescadores. Opa! Daqui a pouco vou pegar uma pularé, ó. Ah. A linha tá prontinha já. Eita. Quero só ver se vai ser verdade ou se é história de pescador. Você é. vai comprar ali, depois eu enrosco aqui, né? E... É? Tá, irmão? Heinsi? Tá beliscando? Tá. Aí, olha, olha lá. Tá beliscando e pegando, né? Olha só o peixão que ele pegou, gente, olha só, gente do céu! Ó. O, tamanho, Olha do o peixe. tamanho do peixe, que mede, eu perdi, aí, mede aí, mede aí. Você quer que eu meça um dedo assim? Ó, dois dedos com hum. do... <risos> <Quatro>, cinco dedos. <risos> ah, vamos guardar isso aqui para nós né, fazer um frito? Não vamos fazer? Agora, vamos pegar uns 10 aí já, dar um já, bom, já frita, vai? né? Foi no Nossa, saquinho ali, assim foi no Sim. saquinho aqui, ó. Não vai deixar ele pular, hein? Ah, ó. Pulou? Pulou o meu pé. Olha, olha como é que ele faz, ó, Ele enfiou a cabeça na. é? como é que ele é esperto. Ah, é bom, tá Não, olha só como, como é que ele que fez, ele, ele, fez, ele, pra ele pra enfia a cabeça dentro da, da raiz. Deixa eu achar por aqui, então. é, que? Aí eu coloco isso aqui e vou limpando ele já. O que? Tá puerto? Lá no carro tem. espera aí que, é que eu, eu vou lá pegar. Lá Esse é o peixe cachorro. É o filhote, né? É o filhotinho. Mas tem bem grandona, viu? Tem de mais de quilo, né, irmão Cícero? Tem. Uma vez Madalena pegou mais de 20 cachorros. É. Umas 5 vezes maior que esse daí. Esse aqui não precisa nem fisgar. Você jogou o anzol, esperou, ele já vem, já... Já pega e vai embora. Só que Sim. ele é esperto, né, irmão? Ele vem, se você não perceber, leva eu, isso que você não um sabe. Bocão, ele né? tem um bocão, né? Isso. Olha ele. É, esse aí é. Ué, achei é peça esportiva? Não, não é aquele, aí... que, é aquele que jogar, mas ele não dá muita coisa, não? É. Bom, se tem filhote ah, é porque tem creme, é né? É comer ou se sortou? Eu Já tomou uma É uma delícia essa carne mano. irmã. Gostosa, gente. A cara dela. <risos> se <risos> se a pega, pegar e levar, não aparece, não para casa sem nada, não, tá. Então vamos pegar, agora mas vai bem. pegar. Eu acho que a minha isca já foi. É, só tem que limpar, né? É. o problema é só limpar né? Ah, o problema é que quem pesca limpa né? É. quem fica só olhando só come Eu e Madalena vinha lá até tarde nós ia pescar, parava um mó de pontilhão e ia perto para ver o descia lá sei lá uns 10 quilômetros Põe uma pipoca aí, Cícero. Passou Toma. um cardume de peixe aqui. é derreter, né? Oh, tá um ah, assim Vai derreter, né? Madalena enroscou o anzol ali. Vem para cá e vem puxando devagarzinho que ele sai. Esse é um peixe muito grande, gente. Então. Muito grande, tá puxando a vara. Olha isso aqui. Olha, tá envergando a vara. Tá. Gente do céu, não tô dando conta. Cícero, socorro, vem ajudar. Porque o peixe é muito grande. É, tô vendo. <risos> Vem, vem pra cá, vem pra cá com ela que eu puxo lá. Outra cachorrinha lá. Já guarda ela, porque não nós for lá fora esses peixinhos aqui que nós estamos pegando, vai ser prejuízo, tem que guardar. Já vai, deixa eu ajudar a madrinha a desenroscar ali, a, ó, peixe, que é muito grande, a linha que está enroscada ali, que é melhor. Olha o que eu achei aqui. Um formigueiro. É e tem uma formiguinha ali, ó, chegando, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Deve ser desse formigueiro, né? Tá levando a folhinha lá para dentro. Olha, a, a folha tem um, Acho que os três tamanhos dela. Mas tá trabalhando sozinha, amiga. Cadê os outros? Uhum. Tem umas sementinhas aqui. Parece que. Ah, não tá chegando. Tá saindo mais ali? Chegando, nossa. É, ela tá chegando. lá, entrou lá pra dentro. Tchau, pessoal. Tem umas sementinhas aqui. Que eu não sei o que, que é. O que será isso aqui? Eu imagino. Eu acho que o Cícero conseguiu tirar a vara que eu enrosquei lá. E eu tô andando. Gente, nossa, tô admirado todo tanto de aranha que tem aqui. A gente vai enroscando nos, nas casas de aranha. Não sei se dá para ver aqui, ó. Ó lenta mas o que eu ia falar não era isso não o que eu ia falar que eu tô admirado olha que as aranhas é o tanto de caramujo que tem nessa represa mas um monte mesmo vou mostrar para vocês ali Aqui, que eu não deixo o celular cair lá dentro olha estão conseguindo ver? é muito caramujo, gente olha ali essas bolinhas aí, ó, tudo caramujo ó aqui aqui na beirada é cheio ó, já tô vendo uma, uma taturana ali, eu acho que é uma taturana essa semana eu já fui queimada por uma eu acho que é uma qualidade de taturana não sei Sei lá, um monte de bolinho Ou é ovo de alguma coisa. Sei lá o que, que é isso. Gira aqui, velho. Ajudando o quê? Eu vou tirar ele. Ah, você não conseguiu ainda? Não, eu estava Então tá bom. Se eu tivesse tempo eu pulava lá dentro e tirava, mãe. Vou empurrar não, você não é aí. Vou empurrar. <risos> tá bom, Deixa eu ajudar ele lá. Olha aqui, gente. Essa qualidade de peixe que vocês não conhecem, não. Esse aqui é o peixe capim. Ó, ele é comprido. Parece o... O comprido o... fino e não dá pra fazer é, bolinho foi nenhum. Parece o, o peixe pau, né, Cícero? Aí, o peixe, o peixe pau. Tem o um bicho pau e tem o um peixe pau. Vamos lá, Madalena. Tenta pegar e, alguma coisa. E aqui. a irmã Nova pescou ali na hora que ela falou, peguei Ô, o bem, peixe escapuliu. Não aqui, não, viu? Já com mais força para lá. Sim, é que na hora eu fui levantar para tá? mudar de lugar. Eu vou soltar aqui, ó. Tá bom. <risos> Agora eu vou tentar de novo. Bom, finalmente a Madalena pegou uma, uma tilápia para compensar, né? compensar a viagem. Aqui tem muita tilápia, gente. Na verdade, as maiores estão lá para o fundo. Mas olha que belezinha de espécie aqui. ó. Falei para ele: ah, vamos guardar porque se não for tudo fora de volta na água que a gente pega. Quando for a tarde, só veio passear aqui. Mas já pegou a primeira tilapiazinha dela eu já. Já valeu a viagem. Já valeu a viagem. A minha parte está garantida. Pois é. Prova que você sabe pescar, né? Ah, sei lá. Claro. <risos> agora ela pegou um, ó. Que é grandinho, maior que o nosso, ó. Ela já está oh. feliz, porque a misturinha dela ela já tem. Ela vai essa fome, né? <risos> é, então, agora, ó. Não bobia com ele não, hein? Não vai cair de novo, é, é o segundo. O senhor ajudou antes de pegar o filho? Vai, ajudar aí não vai pro rio de novo. <risos> aí, tá vendo? Tá enchendo. Tá enchendo. Daqui a pouco ó, a gente tem um frito. Ó, os peixinhos estão agitados. Olha lá, enquanto eles estão pescando. Ó, o Monaldo vai jogar. Sei lá se é carretilha, se é molinete. Não entendo bem, não. Mas é isso, enquanto eles estão lá pescando, eu já desembuchei as coisas aqui. E vou fazer um cafezinho. Já coloquei a aguinha no fogo. Estou preparado aqui o, o bule. Não achei o outro coador daqui, coloquei esse suporte aqui mesmo. E bora lá fazer um cafezinho. Cafezinho de Minas. Coisa boa, para quem gosta é coisa boa. cafezinho coando já preparei aqui um leite em pó eles estão lá pescando se estão pescando não sei Pelo menos estão alimentando os peixes. Já preparei as xícaras ali. Para quem quer tomar leite com café, toma leite com café. Para quem quer só café, toma só café. Esquentou aqui. Vou terminar aqui e já mostro para vocês. Preparei mais xícaras aqui, umas bolachinhas. O leitinho está pronto, o cafezinho está pronto. Ele está vindo ali, ó. Só faltava resolver levar o carro para lá agora. Olha quanta mosca no carro, você viu? Não. E tanta mosca ali na frente do carro. Ah, por isso que tem mosca tá infernizando minha orelha aqui. É, tem um monte de mosca ali, ó. É que deixa eu registrar essas moscas. Gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei interessante. Maria Petit, como que lado. Deixa ela quietinha que a dela não fede. Olha quanta moça na frente do meu carro, olha. Por que será, né? Fiquei curioso agora, viu? Olha. Ele deve estar cheirosinho. Sabe o que eu tô achando? Como nós entramos ali no meio de um caminhozinho bem apertado, cheio de mato. Tô desconfiado de que soltou da própria natureza lá do, do mato, quero dizer. Algum líquido? Algum líquido, porque ó. Deve ser docinho, né? É. Deixa eu gravar uma coisa para vocês que eu vi ali. Se vocês já me conhecem, sabem que quando eu vejo uma coisa diferente, eu gosto de registrar, né? Eu vinha vindo ali para tomar um café. Aliás, eu vou tomar um café daqui a pouco quase frio, porque eu tô aqui ainda. Aí eu vi esse pendão aqui de longe, ó. Eu vi esse pendão aqui, ó. Deixa eu segurar aqui mais embaixo. Olha a beleza dessa aranha. É pena que esse celular... Tá lendo lá o fundo. Ó. Mas tem uma aranha bem aqui. Ó. Ah, agora sim. Agora eu consegui focar. E do lado tem uma aranhazinha menorzinha. Dá para vocês verem. Quer ver? Deixa eu achar. Vai, celular. Colabora. Deixa eu botar a mão do outro lado que o meu pessoal faz. Eu aprendi com cara esses dias atrás. Só que daí vai pegar na casa. Ah, do lado o que tá aqui é uma formiga. Não é aranha não. É mais embaixo aqui. ó. Olha lá. É uma formiga. ó. Tá vendo? Aí lá tem a aranha, ó. Tá vendo? Ela ameaçou sair dali quando eu cheguei, mas... Eu não vou tirar a paz dela não, poderia tirar ela daqui para vocês verem, mas eu vou deixar ela quietinha. E ali tá a Madalena conversando com a irmã Nalva. E pegamos uns peixinhos pequenininhos já, dá para fazer um fritadinho, gente. Dá para fazer um fritadinho. E tá ali o carro meu cheio de mosca, eu não entendi até agora, bem. Ó. Olha lá, eu fiz um cafezinho e fiz um leitinho com um, um leitinho em pó. Leitinho em pó com, com pó? Você fez aqui em pó com pó? Como é que você fez aqui? É, só que eu não achei outra xícara. Não, gente Aí sim. você toma nessa daqui, tá? Que é a sua mesmo. É isso, Mostra pessoal, aí. Ó. Vai estrear, ó, gente, ó. ó olha só. Essa é a esposa que Deus me deu. Do outro lado é, tem tá... a minha, só que eu não achei. Do não a, tá não achei ó, a minha. Ó. C, um coraçãozinho e o M. Essa aí cabe cafezinho, hein? Cabe um litro, mano. Sim, se você for tomar só café, Não, é na pequenininha. Coa, Cicinho. Coa. Não, meu, eu gosto de, assim. Deixar hum. pra todo mundo tomar junto. Olha que bem. Vem, essa aqui, ó. Tá enchendo a boca d'água? Tô, eu acho que tô. <risos> <risos> é a primeira vez que tá usando a xicrinha? Primeira é, vez. Não, viu? ele tá enchendo a boca d'água, não é por causa da xícara, não. É por causa do leite mesmo. É. Oi, irmão Ronaldo. Se, se Agora fazer foi você não, roscou? É gosto por isso do leite. que enroscou? Gostou da mão, que eu aí Cadê o açúcar? Hum, eu gosto de leite, mas totalmente sem açúcar. Nossa, totalmente. eu achei muito bonito a xicrinha, ainda ficou então até um miojinho dentro. Olha aqui a nossa mesa, resolvemos por aqui, ó. Fica melhor, né? Ah, tá melhor. ensina é muito alto. Ô, irmão, tem a xícara, irmão. O senhor tomar na xícara. Não, aqui, né? Sai, mosquito. Você não é convidado aqui não, rapaz. Você é pessoa não grata. Não grata. Cadê é. a xícara do irmão? Aí, irmão. Ó. Aqui, irmão, sua xícara, ó. Você Você vai... Ronaldo, senta aí, ó. Põe aí. Não, mas não não. Estou preparado para dar uma carreira daqui lá. Em um segundo. Sabe que você tem certeza? Qual? Eu pensei que eu fosse quebrar aquele ganchinho. Ontem. Eu peguei o para barreira e enganchou. Aí eu falei, qualquer hora esse ganchinho não vai aguentar. Não é ganho. de plástico, ele é seco. Não aguenta, é eu vou botar um aí. Tem que ser de, de metal, metal, né? É. Eu tenho, até tenho de metal. A gente acha. Ele. É. E aí, Manalva? Já pode se servir? Pode servir. Pode, fique em paz, Manalva. <risos> é, né? Você assim. tá esperando é. eu gravar, né? Não, eu já, eu já, já colocou. Já colocou? Não dá pra ver. Então agora eu vou tomar também, né? Tá Olha a minha xícara Na realidade, essa daqui o Cícero tem que usar e eu uso a dele, né? O... Ah. Pra gravar. Pra gravar. Aqui é o um manjo pra frente, ó. Pra frente para cima, foi bem? É, pra cima. É. Pra cima. Tá na altura boa, não tá? tá? filmando, tá. subindo ali o drone. Deixa eu 6 lá. Agora que você vai fazer para pra... Ó, vou pra esquerda agora. Aqui na mão esquerda minha. Olha lá. Não tem medo de cair na água você perder. Né? Não, por quê? Não. Nossa, que legal. Ah, vou comprar um desse. Ó lá, aqui, ó. nossa Olha aqui, ó. Um olha aqui, ó. Um lá, lá A Dayana pegou já... Uns, pelo menos uns 10 já pegou, bem? Mas junta, os 10 se juntar dá quantos quilos? Dá pelo menos meio quilo? É o seguinte, gente. Sabe aquela pescaria gostosa que você pega peixes pequenos, mas está sempre se alegrando pegando um aqui e outro ali? Pegamos já bastante peixinho pequeno. Aqui tem... É, estava amarola, agora parou, né? Tava amarola muito forte. Olha lá, ó, Assim que a Madalena pega, as Pequenininha assim, ó. Mas, já, mas juntando assim dá pra fazer um frito, né, bem? O? Dá pra fazer um frito. Vou falar já... que é maconha. É, a marola não é maconha não. A marola aqui nossa é quando o vento bate na água que a água faz a marolinha. E... Aí, é. Eu vou mostrar para você Deixa eu levar aqui da Madalena que a Madalena pegou. Olha lá, irmão, tá puxando? Tá, tá puxando? Tá levando. Aí nós pegamos aqui. Já dá pra gente fazer um, um frito. A manava tá pegando também, tá dando gosto, viu? Ela tava escondendo o ouro, mas agora já mostrou aquela é pescadora. Aí, ó, é pouquinho, mas é assim, ó. Sabe quando você vai pescar que você passa momentos agradáveis na beira d'água? É isso aqui, ó. Vou dá pra fazer um fritinho, ó. O Ronaldo colocou uma, uma vara maravilhosa ali. Peixe, limpou a isso que levou embora. E peixe grande. Tá mexendo, Levou embora. Mas quem sabe, irmão Ronaldo, onde a gente. É. Olha lá, lá na frente tem. Já fomos ali no carro, Madalena com um café gostoso, como vocês viram. Tá lá, ó, a traseirinha do nosso abençoado ali, ó. Deixar o documento desse carro sair que nós vamos dar uma passeada longe, irmão. Afinal de contas, como é que foi? Vocês foram o primeiro passageiro lá atrás, como é que foi? Ah, bom, né? Roda bem lá. É. É, agora quando ela vai entrar ali, você tem que tomar cuidado para a onça não estar tá lá dentro, no nosso lugar lá, né? Não, não nós tira ela com carinho. Mas não está vendo ela aqui. É, não né? falamos Fala assim, aqui. ó, dá uma licencinha aí, fazendo um favor. tá chegando é. dois servos do Deus vivo, vai sentar aí, ó. Você dá uma licencinha para nós, a onça vai saindo. A não ser que ela comece a conversar com a Madalena Carmanalva, né? Não, então. <risos> aí começa a trocar ideia. É, aí pronto, aí lascou. Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, como é que o senhor está? Tudo bom? tá agora o carro para nós, é? Sou. E aí eu peguei o drone e subi o drone aqui para ver. Gente, essa represa ela é tão bonita. Ela tem 300 metros. Dali daquele barranco, né? Logicamente. Até lá, ó. Deu 297 e metros. Atando... Olha lá a Madalena puxando, ó. A Madalena pegou o jeito agora. Agora ficou bom, hein? Pelo menos vamos matar saudade num um peixinho fresco, né, Bem? É. Hoje é, tão miúdo. <risos> é miudinho mesmo. Mas eu não vou perdoar dessa vez, não. Vem cá, rapazinho. Isso aqui, Isso aqui é, é bom. Dá até pra comer com tudo aí. Dá fritar e comer com farinha, farinha, não tem esse problema não. fosse O lambarizinho dá para comer do jeito que você pegou lá, você pode já fritar ele. lambaria é bom você pescar trair à noite. Aqui parece que não tem lambarinho. Ô irmão, até agora eu não vi nenhum. Opa! Deixa eu ficar longe da Madalena, que ela tá feroz ali. E aquela boia lá, não dá para vocês verem. Ah, dá para ver sim. Lá, lá naquele... Ali tem uma boia. Lá, tem uma boia. Opa, ela apareceu. Quando eu boto o dedo, ela lê meu dedo. Ela embaçou lá a boia. Apareceu a boia. Apareceu meu dedo. Então, começou a mexer. E é peixe grande, mas nós estávamos tomando café... Quando voltamos aqui, cadê a isca? Pô, boia! Dá pra poder fazer aí mesmo. Aí tem, ó, o tijolinho. Será que vai parar cedo? Porque tá ventando? Não, por causa do vento. Falei, por favor. Não, para. Só vai fazer aqui, ó. Ô, irmã, tá cheio de coisa que nós vamos fazer aqui, ó. A lagoela. Mas não quer fazer aí mesmo, mãe? Eu vou. A irmã tá lavando os peixes ali, bem lavadinhos com água que nós suicimos da cidade. Pra gente Oi, poder não. fritar. tirar aqui então, ó. Não, eu vou, vou. Aqui dá pra tirar um Você não quer fazer aqui mesmo, Madalena? Vamos fazer aqui mesmo. O hum. que você acha? Eu vou lavar o arroz primeiro aqui. Pra mim não ficar cheirando.. Não cheirando peixe, depois eu vou lavar ele aqui direito. Será que eu usei um arroz ou você falou brincando? Então, mas pra fazer, eu tenho que fazer o arroz primeiro, né? Certo seria. O rosto seu tá roxo por conta da, da luz ah, da luz de LED. É a Madalena tá preparando ali um alho, um temperinho, faz um arrozinho. fazer um arroz. A Manaus ajudou ela a limpar os peixes. O irmão tá lá na fé, para pegar um tubarão hoje ainda. Ele falou só assim, vou embora quando o tubarão pegar aqui. Ele <risos> tá animado para pegar um tubarão lá embaixo. E eu não falei nada para vocês, né? deixa eu falar agora. Que ele é o irmão Ronaldo. Olha lá. Irmão Ronaldo, e a, essa aqui é a irmã Nalva, a esposa dele, nós estamos conversando e eu não expliquei quem é São dois irmãos queridos que Deus nos deu, e a gente congrega junto E a gente gosta de pescar, sempre que tem oportunidade, a gente sai junto Então, viemos aqui hoje e fomos abençoados Já dá para comer um arrozinho, aqui com um peixinho, miudiquinho, mais gostosinho Certo Madalena? Olha, eu já coloquei aqui um arrozinho no fogo. E eles resolveram preparar um fogão lá, gente. Que diz que vai ficar fedendo dentro do carro. Aqui, irmão não, ó. Esse aqui eu acho que tá muito verde, né? Tá não? Tá achando não, Cícero? Parece que tá meio verde. Ah, e esse daí, irmão Nau, será que não está seco? Fechou aí, velhinho? Achei umas madeiras aqui, dá para fazer um... um galinho mais seco Esse aí está seco? Está mais seco acho que esse aqui também dá, ó. Dá? Oh. Eu não gosto de óleo, é bem esquisito esse óleo de diesel Mas não pode ser óleo de cozinha? É a coisa de cozinha, pega. Mas tá muito longe você. Cícero, a panela é pequena, viu? É a panela é pequena? É, pode pôr nos dois tijolinhos que dá certo. Fora tirando isso aqui fora. Só nos dois tijolinhos porque é muito grande, isso aí. Aqui assim? É mais perto até. Esse tudo daqui tá sequinho. Quer papel? Vou lá buscar. Papel. Vou papel pra fagênica aqui que eu usei tá secar a mão. Ó, é esse aqui que nós vamos queimar, né? O plástico tá no lixo aqui. Ó, olha aqui. Tem fósforo, hein? Bora buscar uma fósforo. fósforo aqui. Já vamos aí, já. Tamo. Vou desligar aqui e vou deixar eles acendendo lá, enquanto eu passo detergente na panela. Eu tinha passado em uma, mas limpei. Aqui, ó. Fazendo aqui um fogãozinho improvisado. É seca. Tá seca só para ser sim. Não porque vai vou apagar se a sua placa. E aí? Qual a sensação de de como é que fala sobrevivência no mato? Eu muito ainda pra fazer pão. Ó, cuidado que você vai derrubar dentro do óleo aí. Não, vai vai darzinho, assim, tá com um monte de uma vez eu parda. É, porque vai tampar o, o ar. Aí, bota a panela em cima. É, os gás ainda tá bem sequinho. Ó, já tô com os peixinhos aqui. Olha aqui nossa, os nossos peixinhos, gente. Ah, fogueirinha, fogueirinha, é fogueirinha boa demais. Põe a gavetinha. Não tá tão sequinha, sabe? Das, das, das é. A fumaça não minha mãe hein? Porque choveu, né? É bom fumaçar, que daí não vem enxergar. Não vem mesmo? É né? <risos> verdade. Bambu também? É bom. Bambu é beleza. <risos> aqui, uma beleza. Faz uma fumaça. Ver, <risos> um que você não acredita. Mais fumaceirão queima. queima Bambu queima. Bambu seco. Não é assim. Vai ter mais tempo. <risos> é. <Olha, risos> tamanho. Né? Parece um gigante. É isso tubarão. Ser. Põe aqui, ó. Põe aqui que eu vou misturar ah, ele aqui. Não, tá sem lavar? Tá sujo. O <risos> <risos> que, que tem? Nós começamos. Ele não já lavou no rio? Ai, e se só tivesse não, água não, do. Deixa rio? eu segurar aí, a mãe liga lá e põe água aqui que eu passo água. <risos> então, pessoal, tá começando a escurecer, mas que a gente criado. tá. Esfriar também, a gente tá aqui ainda. E a irmã tá tentando acender o fogo ali, está fazendo mais fumaça do que tudo. O que tá acontecendo aqui? dá a força lá. Só pedir para segurar a chuva. Falei, por favor, faça isso por nós. Ele mudou, foi o tempo. ó. ó olha que lindo que o tempo ficou. Ainda, ainda, ainda conversando com você, ainda pega um peixe? Quer dizer, um peixe, um peixinho, né? Fica <risos> um todo felizinho, né? Lógico, tá bom. Ô, oh, gente, vocês querem ter paz de espírito? Da água, pescar. Vem pescar. Vem pescar. Tá nervoso? E você sabia que Deus erra tanto quanto a natureza erra? Pois é. Nada. Nada. <risos> Não erra nada. Não erra né? nada. Teve um peixe que pegou a, a, a minha isca lá, levou para dentro eu falei, ai, ah, perdi um grande era bom se pegasse uma piramboia, né, para poder fazer isca e, engraçado é que não tá tendo é... tilápia não oh, deu branco aquele que quando Esquilo. morde, cachorro não, O oh, meu pai, no meio de mato tem, ao invés de estar tá pescando, tá pegando o pé da gente e... piranha? traíra, traíra, traíra. Ah. traíra. Eu não, não vi uma traíra até agora aqui tem, mas eu acho que não, não vai ter muito, que tá sem lambari, né? eu acho que já tá para outro lugar ah, não, lá a Naíra, ah, piramboia. É, piramboia. Traíra. Ó, ó. Deixa eu no cantinho. Um negócio Esse aqui é Cuidado que você vai afundar aí, hein? Não pode ser, viu? Pode ser traíra, viu? É, você viu aí? Eu vi. Vai traíra com essas olzinhas aí. Vai pegar. Ah, irmão, não dá não. E outra? Tá dentro do capim, ó. Pode ser mesmo. É? Tá dentro do capim aqui, ó. Pega o facão lá, vai dar um jeitinho nela já. <risos> A imagem tá boa, bem? Geralmente vai escurecendo, vai perdendo um pouco Ô oh, meu Deus, manda então, mal um peixinho para mim. Né? Você provou? Você provou? Você provou? Hã? Não é, né? Hum, não é. Que ridiação, ó. que Vou lá dar mais uma olhadinha no peixinho. Já tirou uma leva, irmã? Gente, gente. Ai, que vontade de catar um já. Mas eu vou esperar o arrozinho. Né? Esperar fritar o resto. Olha isso. Tá me dando água na boca. Ah, hum? Já babou? Tava babando? Não, estou falando que você tava babando aqui também? Vou babar agora. Agora, esperar só leva a leva ficar para a gente comer. Vai ser rápido. Agora porque o fogo está bem... É, e a gordura tá Está bem quente, bem né? Quente, né? Tá bom, agora vamos aguardar aqui, né, gente? Pra gente Saborear peixinho com arroz. Olha, aqui pessoal, já fiz um suquinho, já parti a melancia aqui pra gente comer de sobremesa ou com a comida. O arrozinho aqui já tá pronto. E eu vou ver ali como é que tá o peixe. E aí, irmã Nalva, como é que tá aí? Primeira demão. Olha lá. Hum, tá ficando bom, gente. Tô com uma carinha boa. Hum, é Grudou mexendo, tudo, né? É. <risos> Mas depois desgruda. ficar mexendo ali. Ele... Quebra, né? É. Mas tá muito bom. E os homens estão ali ainda, papiando. Conseguiu mais? Conseguiu mais? vou só uma ali, ó. Teve um momento aqui, Madalena, que eu pensei hum. como o um... Ronaldo fosse acabar com os peixes daqui. Não, eu acho que passou, né? Um... É, uma tava um, indo um atrás do outro. Eu perdi um grande ali agora que chegou a puxar. A... Doeu o coração? A boia pra dentro da água. Mas a água esfriou, né? Tá meio frio, é, a né? água esfriou, uhum. quando esfria é assim mesmo. Aí os peixes correm pra dentro de casa? Corre! Oh, vai tomar um é, banho, é banho e vai banho. deitar. um banho você... Vai tomar um banho bem quentinho, aí vai deitar, vai dormir. Põe pijaminha, né? Com pijaminha. E vai para debaixo da coberta, lógico, né? Lógico. A ficar aí, vai ficar com esse filho. frio. Né, meu Ronaldo? É. A ficar então... com esse frio. Esfriou, o já corre. tá é igual nós. tá pondo um blusa aqui, mas já tá agasalhado lá faz tempo. Faz tempo. <risos> e, e sabe o que eles estão fazendo? Aqueles camarazinha lá, ó. Ih, coitadinho dele já era. E a gente fica aqui batendo varinho <risos> <risos> Mas vale a pena, olha que coisa eles, linda. Eles, ó, deve, ó. eles devem... Ó, como Deus é maravilhoso, pessoal. Que quando nós viemos para cá... E eu cheguei a pensar que ia chover. Falei, meu Deus, vai chover e bastante. Olha como é que Deus limpou. Ó. Sabe o que foi isso aí? Ó? A humilde oração de um servo. Falei, Senhor gente, olha lá, papai do céu, me presenteou oh. com um aí, lá, ó. Tô conversando com vocês aqui, olha o peguei uma. Peguei uma. Oh, rapaz, você tem que tomar banho tá na cama deitadinho, você não foi fazer isso agora você foi fisgado no lugar certo na hora certa, né? é, então, você foi achar se é o diferentinho, né, então eu peguei o seu mais um, fica aí cantando daqui a pouco ele pula você vai ver, eu a sua alegria é, a não, não. Assim, eu, sua eu alegria dar, vai durar pouco vou dar um testemunho aqui, ó câmera, luz, ação, foi assim, ó nós chegamos aqui, o tempo tava de chuva literalmente, e esse carro, você sabe que é tração atração dianteira, né aí, o irmão Ronaldo veio aqui preparar as varas e tudo e eu saí daqui, que eu fui lá no carro aí eu saí, com chuva bem aqui, ó, na frente ali eu falei, senhor, ó, o tempo tá de chuva pai, ó, é tá um tempo difícil, né, aí começa a esfriar os peixes não vêm Falei, por favor, papai, segura essa chuva para nós. O tempo está de chuva, tá vendo? Mas provavelmente vai ser bom para pescar, porque o tempo assim, estando de chuva, mas estando quente, vai ser bom. Olha que lugar mais agradável, ó. Vamos ver o que, que vai dar. Esperamos pegar aí pelo menos uns peixes para a gente comer aqui e nos divertir. Passar umas horas aqui vai ser bom. Só pedir para segurar a chuva. Falei, por favor, faça isso por nós. Ele mudou, foi o tempo, ó.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 Teve um peixe que pegou a, a, a, a minha isca lá, levou para dentro eu falei, ai perdi um grande Era bom se pegasse uma piramboia né, para poder fazer isca e, engraçado é que não tá tendo tila, é, tilápia não Ô, oh, deu branco? Aquele que quando Esquiga, morde... Cachorro? Não, Ô oh, meu pai, no meio de mato tem, ao invés de estar tá pescando tá pegando um pé da gente e... Piranha? Traíra! Traíra! Traíra. Ah. traíra! Eu não vi uma traíra até agora. Aqui tem, mas eu acho que não, não vai ter muito porque tá sem lambarina. Né? Eu acho que já tá para outro lugar. Ah, não, lá, a. Traíra, piramboia. É, piramboia. Traíra. Ó, Deixa ali no cantinho. Do meu negócio. Eu Cuidado que você vai afundar aí, hein? Não pode ser, viu?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 Oh, meu Deus, manda mais um peixinho problema, pra mim, né? você pegou? Você pegou? Você pegou? Hã? Não é, né? Não, oh, não é, que gigação, ó. Pensei que foi. Vou lá dar mais uma olhadinha, no Peixinho. Já tirou uma leva, irmã? Gente, gente.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 e agora esperar só leva a fricar para a gente comer vai ser rápido agora que o fogo tá bem é e a gordura tá bem quente tá bem né, quente, né? Olha Aqui a nossa mesinha posta. E o peixinho tá aqui, ó. Não dá para ver direito, né, pessoal? Porque tá bem escuro já. Dá então sim. Então vocês vão ver Olha aqui é que é possível ver, tá? Com é. um a luz aparecendo que tá no restaurante. Outra leva lá estrela, naquele né, buraquinho, ó. naquele foguinho lá, ó. Tá lá fritando. Não dá para ver, mas Ó, e eles estão aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui, aqui ó, ó, ó, ó. A minha careca brilha mais fácil. Agora o irmão já não tem careca. A próxima vez vai trazer um lampião pendurar Pendura aqui, ó. Um lampião é. aqui, ó. Vai mostrar, né, avô? É. Ah, mas é, hoje tá tão é. fácil. É Olha. Aqui dentro tá iluminadinho, mas não passa claridade pra fora. É. Né? Tem... Aqui dá pra ser pendurado. Mas tá bom. Coisa. Tem tenho dois filibim, não, mas aqui não. Aliás, é. Vamos comer tem, agora, vamos fazer uma dois oração quatro, pra comer. Dois volts. Tem aqui as lâmpadas de 12 volts. Tá aparecendo um. Pra tirar o óleo do peixe. É só passar no fogo. É, tem, tem que ter uma uma técnica. Uma pin, essa pinça aí, né? Aqui, o Tony que deu de peixe para nós quatro. ó beleza. Dá para ver, é? Madalena? Dá, Dá para ver? Aí, pessoal. Dá, ó. A técnica do Ronaldo é boa, mas depois é bom. Vai... Mas isso aí é técnica de churrasqueiro especializado, viu, gente? Não tenta fazer, não. Vocês é. podem queimar ó, o peixe. Não é muito peixe, não. Mas nós estamos babando aqui. viu ó, o curso para fazer isso aqui, viu? Tá então, vai, gente. É... Só no meu canal, não, é, não. Só, é só clicar, não saiba mais, né? É. <risos> aí a, a gente ganha uma fogueirinha pra esquentar as canelas. Pega pra cima. Aí, vamos pra lá. Vai, vamos então. pra lá. O, cheiro, o cheiro tá maravilhoso. Vamos pra lá. <risos> pra nossa casinha. Pergunta, é, fala pra ele Opa, sentir sim, o cheiro sim. aí, que o cheiro tá maravilhoso. É, sente o cheiro aí, gente. Isso aí, irmã. <risos> Tem que pôr lá em cima, Cícero. O olho coloca onde? Põe aqui, Põe aqui no cantinho, aí no cantinho, e depois é o... Não pode esquecer aí que tá. É. Eu tô filmando tudo, viu? Ó, irmão, olha aqui, eu tô filmando tudo. <risos> a Marlene tá filmando a escuridão. A escuridão total. Vamos orar? Vamos. Ó, gente, tá bem escuro aqui. Mas mostrando para vocês a gente comendo. No Ronaldo, Hermanau, tá bom, gente? Ixi, é um sofrimento, nem imagina. Olha aí, que sequinho, gente. gente o <risos> peixinho tá hum, no ponto, gente. viu? Aquele segredo de passar no fogo, pra mim, funcionou, viu? Hum. Gente, Tirou até a cabecinha tá aí, ó. Né? Hum? Olha o meu hum. Cai tudo. Bom, gente, agora são sete e alguma coisa. Estamos saindo aqui, ó. Indo pra casa. Sete e depois de uma janta gostosa, um peixinho delicioso, uma tarde. Não é uma tarde não, quase que um dia inteiro na verdade. Mas é uma tarde nós saímos de casa depois do almoço. Um companheirismo abençoado. É, um companheirismo muito bom. E agora vamos para nossa casinha. Se Deus nos abençoar, e já abençoou, vai dar tudo certo. Esse caminho aqui vai sair aonde, irmão Ronaldo? Lá tem é a estradinha que nós a estradinha batida lá, sabe? Ah tá. Aí saindo tá lá nada já pega as direitas, as esquerdas de novo. Só meninas eu vou voltar tá por lá. falou que ia entrar antes, né? É. Isso. Aí nós passamos dele. É. Entendi agora. Sprinter, você acha que eu ali andando aqui? Uma Sprinter? É. Tem vontade de comprar essa de cor, irmão? Hã? É, justamente para isso, para andar no meio do mato, em qualquer lugar, aquela. Qual aquela tonentinha? Qual dela será? A Mitsubishi. A Mitsubishi, né? É, é 4x4. Só é. que a é Mitsubishi, irmão, aqueles que tem ela, condena, viu? Ela esquenta, é. ela ferve. Ah. Ela ferve muito fácil. O que eu vi dele, né, velho? Ele fez o motor dela, né? Ele fez o motor? Sim. Você compensou depois fazer já negócio? Não, não bom também não. O que eu faço mais de R$10.000,00 e não ficou bom. Olha os curiangos, olha E agora? Ah, não, aqui é reto, né? Os curiangos estão tá voando aí na frente, irmão. É. Se eu pego a um Sprint, ela não, não passava ali, irmão. Não. Ela é baixa, não? Ela é muito baixinha. Olha é. bem a lagarta de fogo aqui, ó. Ah, aqui, ó. Lá tá de fora, né? É, de fora. Mas tomou uma queimada de uma dessa no pé que deu dó, viu, mano? Tá Taturana. Falei, né? Ei, pequenininho igual essa daqui, ó. Só que eu falar pra você. Peraíba. Peraíba. Peraíba. Peraíba. Eu já vi aquelas de pé de manga então, é uma delas Pé de cafezal, você viu? Pé de cafezal, aquela também queima, hein? Tem luz que dá até ímpar da gente, dá febre É a estrada aqui? Já é era, né? você entra então? Bom pessoal, agora que nós estamos aqui, eu vou desligar, tá bom? Pra gente poder economizar a bateria. E agora daqui pra casa é só isso aqui que vocês estão vendo mesmo. Quer dizer, não tô vendo nada na verdade, né? tá tudo escuro.